O Cimento faz parte da história de Votorantino. Não há como separar as duas coisas. Esse espaço era ocioso, ele tinha um cenário de marginalidade. O Parque do Matão estava fechado há oito anos, então a gente fez um trabalho muito forte para que o Parque do Matão viesse a funcionar. Agora, com esse monte de cursos, esse monte de possibilidade, De modo que o próprio uso reconfigura o antigo uso, a ociosidade dele. Não sendo apenas um, um local físico, né, mas também uma, um local de oportunidades sociais. Eu acho que aqui em Votorantim é o coração da cidade. Pasmei pelo que eu vi, pela ideia lançada, pelo projeto. E é muito legal, é divertido. Aqui, nossa missão foi a criação de uma reserva cultural no Parque Ecológico do Matão. Um espaço onde a Nicole e o Carlos Alberto poderiam não apenas assistir, mas também participar de atividades e eventos culturais: espetáculos, exibições de filmes, palestras, cursos, game cênico e exposições. Tudo em um espaço ecocultural único e especial. Hoje o nosso executor é o Coletivo Aldoso, que é um grupo da, do próprio município de Votorantim. A gente ocupou o Parque Ecológico do Matão em meados de 2008. Era importante a gente manter alguma atividade na cidade. Os núcleos de formação, violão, inglês, francês. Canto, dança, coral. É produzir uma reserva de pensamento crítico, de desenvolvimento social. É, a gente tem a frente que é o projeto game cênico também, que acontece nas escolas. E aí a gente tem outras duas frentes que é o PEI, que é um grupo de estudos que a gente faz mensalmente. E a gente também faz uma exibição de filme que é o cineparque. E ele tem uma proposta muito legal para esse pacto de autonomia, que está relacionado tanto à cultura quanto à educação. Através disso a gente tenta produzir um sujeito que é um sujeito autônomo. Uma proposta inteligente. A resposta intelectual do que está sendo feito agregado a esse essa proposta de sustentabilidade. O Parque do Autonomia para brasileiros, em minha cabeça, essa oportunidade. Uma grande oportunidade para a gente. Com o incentivo da Votorantim Cimentos, a partir da Estratégia de Responsabilidade Social do Complexo Salto e Santa Helena, e o trabalho de pessoas como o Bernardo, Rick, Thiago, a Preta e a Tati, e muitas outras, o Parque Ecológico do Matão é um sucesso. Tudo isso reforça o nosso compromisso de construir relações duradouras e deixar um legado sustentável para as pessoas. Olha, essa é uma palavra bonita, <risos> eternizar. Desenvolvimento, crescimento, joie de vivre, alegria de viver. É como se a gente fosse plantando essas sementes e elas fossem se espalhando mesmo, aos pouquinhos. E chega em lugares que a gente não está esperando. Todo desenvolvimento precisa ser sustentável porque aí ele se torna perene. É um projeto muito legal. E eu acho que todas as empresas deveriam usar Votorantim Cimentos como modelo. This needs to stay, it's important, but other cities should follow. Como que se conta o tamanho que tem um sonho? Eu acho muito incrível. Um Votorantim Cimentos. Compromisso de apoiar o desenvolvimento das comunidades. Transformando realidades e construindo relações feitas para durar.